CAPÍM! Vou gravar um vídeo, mano, na boca Ninguém upou nada, grava, velho grava Não precisa Só o mini minicâncer Câncer é uh, o poder lagada. eu tô um pouquinho, mas não é nada não. Deixa esses enderezes um pouco mais escondidas Os caras vão ficar espalhados <risos> Para o seu spy, spy Ah, o cara tá de sentinela normal ali, ó É sim. É você, Matheus! Ali, ó o outro o oh, matei sem H. merda Imagina se eles resolvem pegar todo mundo de pai. Ah, eu muito. É um... Ah, já tem Aí. Eu... <risos> tem demo agora? Tem demo agora? <risos> tô porque eu tô hagada, tá? <risos> <risos> que bagulho desnecessário. <risos> Isso vai ser maravilhoso, <risos> os caras spamando nas minicentros. para o meu TP, lá atrás Caralho, nem sei onde tá minha dispenser mais não. É aquela Acho que essa é a minha É, é a é vermelhinha minha. É a vermelhinha <risos> É muito spy, é pegou minha spy Ah, caguei, é mini As principais <risos> estão com upgrade ali Pô, da próxima vez que a for atacar, vai todo mundo de heavy no carrinho? Tá é que pariu, eu acho válido, eu acho válido. <risos> <risos> <risos> Já fiz esse ah, bagulho é dos heavy, deu certo o gol hoje. Ué, bugou? Não dá pra tirar não. Ah, bugou. Deixa, deixa, deixa. Porra, alguém pegou um telemordete. Tá bugando deixa demais deixa isso, deixa velho. Eu morrer. O Spy foi lá pegar os TP lá no... <risos> Vou ter que ir lá na base. Ninguém mata o cara, velho. Ninguém mata o cara. Alguém vai ter que ficar lá na base. Eu fico, eu fico. Alguém tira o, o Sapper da minha entrada do meu TP? Eu não sei onde é que tá. Tá lá no começo. Aí vou. Opa, eu transportei. Tô, tô, tô indo lá na base colocar minha entrada. Hum. Posso entrar, né? Nossa, tem, tem um. Pode. Tem um. Um saper voador ali né? no ar, do nada. É. é. Mas pai, aqui. Matei. Pau, sem graça. Pau! Ah, tem um nego de normal, velho. É mó pelão, hein, velho. Os cara Pô, tão pegando. Essa aí tá protegidinha. Ó, Ah, não, não, é você mesmo. Quanto dispensa. Meu Deus. Spam, de não só vai faltar metal pra ninguém. Olha o aqui. Tá de engenheiro. Ah não, sério? Sim, ele tá de engenheiro. É, é, é bacana. <risos> Mas é só pra ficar ligado. Ih, entrou um heavy no time. É, um... Não, eu não não. É isso. Entrou um heavy no time. Ele tá atrás aí, ó. Olha ele aqui atrás, ó. Tá vivo ainda, ele tá vivo ainda. Vai, desmaiçando. <risos> Olha isso daí. Né? Isso tem lá no TP, mano. Nossa. É de perto. É equipe Master equipe. Eles pegaram todo mundo lá pra tá de spy, certeza. Não tá. Estão divididos. Um soldier, demo, sniper, heavy. Ah, sim. Não sei ele dá um, nem vi. Eles não vão passar pela nossa defesa, vai de defesa spy no assim, tele. Mano. Não vou nem salvar. Ah, salvaram. Obrigada. De nada. Só que eu salvei o que eu pude. Mano, o Spy aí é só segurar M1 e sair sapando. Né? É. Nossa, o Raif cagou crit, mano. Nossa, entrar um Demo de Uber vai ser tão delícia. Nossa, o Spy. Nossa, é muito Spy. É muito Spy. É muito Spy. Spy como eu aí na cara de vocês. Ó o Spy de novo. Spy como eu aí, ó. Queria rolar um Pyro, velho só. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Zero, Boa cara. Karine <risos> <risos> A gente vai ganhar, falta 32 segundos, eles não tornei oh, primeiro. Eu vou trocar ponto. pra FJ porque. Não. Vai spy aqui, velho. Entrou, Evi. Meu Deus. Vai, vai, vai, continua, continua, continua, continua. Não, Jane, pula no carro, pula no carro, pula no carro. Pula no carro, todo mundo. Vai, caramba, ele vai, caramba! Porra! Já constrói aqui, velho? Vai, vai. Faz aí na saída da. Da, da Lele 2. Não, faz ah, no. Tá Se deixar na saída, não vai dar... eles vão conseguir chegar até o ponto. Vamos fazer dentro do túnel mesmo. Beleza. Todo mundo pra dentro do túnel, não deixa eles passarem pelo corredor inteiro, não. Falou, falou. Esse <risos> cara de heavy, velho. Bota um pouco separado, né, gente? Tô ficando até lagado. Tem um demo em cima. Tô bem em alguma coisa, né? O headpile ou é lag? Ah, eu tenho crítico, seus porno. Vem cá. Muito do tirar. Ó, saiu meu lag agora. Aí, ó. É. Spy de Eva. É, spy lá. Eu mesmo. vota é, de Eva. Por que tem, agora não? Por que tem agora, não? É o panda, ele vai fazer o spy check. Sai, ah, tá. sai, sai. Sai, tem gato. Tem tem pra não fala tem assim, Eva Não é você não, é meu gato. Você não é gato. Acho que eu sou. Eu sou seu tigrão. é tá animal isso sim, mas não um gato. um jumento, né? <risos> Também não, né? <risos> que? tá cara oh, tá vindo. Tá vindo! Vai, mata, mata! <risos> Valeu, Hells. <risos> ai, ai. ai, ai. Vem cá, vem cá, que eu tenho crítica. Nossa, eu tô miadaço. Pode dinheiro. Pra ver aqui. Bacana. Mano, é muito mini-centre. Tá todo lá. Ai, obrigado. Porra, beleza, ele ainda caga o crítico em mim. Ai ai, que desgosto. Servidor da Valve sem limite de classe. Ai demon! Ó o cara, tá colocando uma cinta aqui, ó. Morreu. Vé. Ai nesse. Vai cair, caiu. Tem heavy no túnel de novo, gente. Nós ganhamos. Ele vai empurrar o carro. Olha assim, oh, o carrinho, para esse carrinho, deixa o carrinho chegar não. perto não. Ninguém me empurra não. São grandes, mas não são dois. Luzé, Zé. Olha o Spy lá na base. Tem muita vida, mano, é infinito, né? Ah, era ganhado, é um ainda. Ai, caralho. Olha isso aqui, é o strike que estupro. Meu Deus. É, mano, é isso. Mano.